Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou o Rui Bota e hoje vamos dar dicas e técnicas para organizar a nossa mudança de casa. O proveito parece ser uma tarefa um pouco chata, confusa. Com as nossas dicas vai-se tornar uma, uma tarefa muito mais facilitada, muito mais organizada. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, é, devem ser colocadas nas nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós estamos em live streaming, aqui em direto, para responder às vossas questões. Para nos dar as nossas dicas, como devemos planear a nossa mudança de casa, temos uma organizadora profissional, já é uma repetente na nossa sala dos workshops, sempre alinhada com o tema da organização. Duas boas-vindas à nossa organizadora profissional, a Ruth Frade. Olá, Ruth. Olá, boa tarde. Bem-vinda uma vez mais à nossa sala do workshop. Muito obrigada pelo convite e por estar outra vez na Loja de Estúbal, que é sempre um prazer. E ser também recebida por ti, Rui. Obrigado. nossa parte, muito obrigado. Ora ah, então, mudanças Rui, de casa. Mudança de casa. O, Como eu disse no início, o que por é uma tarefa que, que é chata, que é confusa, temos essa ideia, não é? Que nunca é sabemos verdade. onde colocamos os nossos objetos. Isso só acontece porque, mais uma vez, não existe um planeamento. Já sabes que quem assistiu ao, ao, ao workshop anterior, eu sou super fã do planeamento e a mudança de casa tem três momentos que devem ser planeados. E é nesses três momentos que hoje estamos aqui a tentar dar as nossas dicas de como é que poderemos fazer. É tudo uma questão de organização. Organização, pensar o que é que é preciso, planear, porque há muitas vezes a, a, a sensação de que vai correr tudo bem, vai correr super rápido, ou então ao contrário, quando chegar mais próximo eu vou arrumar, eu vou empacotar e, e corre tudo bem. Só e a é tendência que... é essa? A tendência é essa. Como a tendência é essa e já que estamos todos confinados uhum. e sei que agora, na altura da primavera, há mudanças, pessoas que saem das regiões, por exemplo, os professores que mudam de zona ou voltam para as suas casas, é a altura ideal para começar a planear as mudanças. E então uhum. como é que a gente planeia? O primeiro ponto é o que é que vamos comprar, de materiais necessários para a nossa mudança. Temos aqui uma série de artigos... Por vezes Temos... a oferta para, para este tema é muito, não é? E Exatamente. às vezes nem há necessidade de, de se calhar utilizarmos tudo. Exatamente. Então peço penso que tu expliques, por favor, o que é que é essencial para fazermos esta mudança. Essencial são sacos de lixo para, vamos, vamos mudar de casa, vamos começar a destralhar, portanto, a levar artigos que não interessam, não faz sentido. Sacos de lixo para lixo ou para doações e caixas. Só que caixas a gente tem que pensar aquilo que nós vamos mudar. Eu tenho aqui uma caixa de 240 litros, uh, que não é para qualquer coisa. O que é que eu vou é lá? Maior, pôr? Que é dizer. maior, quer uh, dizer. É maior. Vou lá pôr tudo o que é da cozinha. Eu até podia, só que o que é que acontece? 240 litros é de litro. Para os senhores da limpeza, senhores da mudança, desculpa, até é, deve ser fácil de transportar e então é depois quem arruma? Somos nós, não é? a gente esquece desse pequeno detalhe. Então, 240 litros, o que é que eu poderia pôr em 240 litros? Tapetes, uh, candeeiros, almofadas, que são coisas leves, que dá para as, casas, para as caixas grandes e, portanto, a mudança, a caixa já não fica tão pesada. A de 160 litros já poderia ser para cobertores, mesmo assim, se calhar ficaria pesado se puséssemos todos os cobertores da casa e ainda estão alguns a ser utilizados outra dica que eu costumo uh, dar é, já que vamos mudar e agora estamos a mudar para a primavera portanto, uh, edredons uh, cobertores põe tudo na limpeza e quando vão a embalar, e nós temos aí uma solução para os uh, edredons uhum. uh, e aqui, aqui para as roupas vamos o compactar sacos os sacos de vácuo vamos compactar já é em menos espaço porque as mudanças, o que é que acontece as mudanças? É por é porque por dimensão, por volume. Quanto mais volume nós tivermos, mais vamos pagar pelo serviço. Então, deixa-me só, só sim, recapitular o que tu referiste em, em relação ao tamanho das caixas. Nós devemos racionar o que queremos colocar dentro Exatamente. do... Exatamente. Consoante o tamanho das caixas. O tamanho das caixas. Por isso é que é importante o planeamento. Convém observarmos o que é que nós temos para comprar as caixas que são necessárias. Eu não vou comprar de 240 litros se eu não tiver almofadas, ou se eu não tiver candeeiros que lá caibam, por exemplo. Porque é muito grande e não faz sentido. Uhum. Agora, as 58 litros provavelmente serão as mais usuais e penso que há ali umas pequeninas que eu não consigo ver o, uh, os litros, 19 litros, são as mais pequenininhas. E há ali outra mais à Exatamente. frente que é para 40 cozinha. litros. 40 litros. Pronto, são as mais usuais. Mas nós não podemos esquecer que, primeiro, no planeamento nós vamos estar a empacotar para depois ficarem ali temporariamente, porque nós ainda estamos a morar no local, ainda não estamos a mudar. Logo, as caixas vão atrapalhar e vão estar ali, pensar onde é que onde é que as vamos colocar, ter ali um, um período de entre mudança e não mudança, onde é que vamos colocar as caixas para não atrapalhar o dia a dia, especialmente quem tem crianças, quem tem animais. Como é que nós vamos transportar os animais? Como é que vamos transportar as plantas? Uhum. Tudo isto tem que ser pensado. E se nós pensamos com antecedência, com um tempo, Antes de assinarmos o contrato ou, ou, ou o novo arrendamento, a gente consegue antever alguns problemas, nomeadamente. Eu já fiz sete mudanças de casa, portanto, sei do que estou a, fazer, a falar. Pessoais e já ajudei amigos meus a fazer. Já mudei no, no, no, a nível profissional também as mesma, a mesmo número de mudanças ou mais. Tenho trabalhado com clientes que, como não planeiam, o que é que acontece? Uh, eu já fui chamada uh, para uma segunda mudança de uma família que tinha caixotes da primeira mudança por arrumar. O que é que aconteceu? A pessoa estava a empacotar em cima da hora, não fez destralhar de nenhum, mudou-se para a casa nova, deixou lá os, os caixotes primeiro. Não era uma mercadoria que a partida não era necessária, não né? Nem sabiam o que é que lá estava dentro. Ou seja, quando eu fui ajudá-los na segunda mudança, eles nem sequer sabiam o que é que lá estava dentro porque os caixotes não estavam identificados. Essa é uma parte da, da planificação, ou seja, eh, temos aqui, por exemplo, um, e, e, e etiquetadores de, de cabos, que são uh, este, são coloridos, mas podemos utilizar, uh, uh, como é que se chama agora? Eu não me lembro o nome. Abraçadeiras. Abraçadeiras, exatamente, <risos> que são várias cores. Por exemplo, quando nós estamos a mudar uh, as casas e estamos a... Uh, mesmo não precisamos mudar de casa, basta mudar de uma divisão para outra desligamos as televisões, desligamos as aparelhadas e depois quando vamos a ligar, e agora qual é o cabo? Se utilizarmos uma etiquetadora é mais fácil e fica sempre etiquetado, quantas vezes mais mudarmos já está etiquetado. É uma das dicas que eu costumo dar. Depois, sacos. Os sacos é bem a coisa, vários, vários tamanhos, assim como mais caixas. Uhum. Porquê é que nós vamos utilizar os sacos de diversos tamanhos? 100 litros para hidrodôs, se não tivermos um sistema de vácuo, por exemplo, que é, funciona melhor, mas a pessoa pode não querer ou não ter a capacidade de investimento. E é um saco muito resistente. Eu tenho sacos destes que utilizei nas minhas mudanças que continuo a utilizar. Como? Para pôr a árvore de taula, para pôr as bolas do miúdo, são brinquedos volumosos, por exemplo, Uh, portanto, eu vou sempre rentabilizar os artigos que eu fui adquirindo para a minha mudança. Mas devemos priorizar os artigos que não vamos uh, não são essenciais para uh, o nosso uso no, dia no, dia no planeamento, vamos começar pelas divisões que utilizamos menos. O que é que se utiliza menos por, no por norma? O sótão, as arrecadações, uh, as garagens, normalmente são deixadas para o fim. O que é que acontece? Já temos a carrinha da mudança ali, toca em por tudo e eles levam não há acondicionamento e nós temos diversos materiais de acondicionamento dependendo do tipo de, de coisa. Temos papelão, por exemplo, uhum. para móveis ou umas mantas que vocês também têm. Papel canelado. Pois, Papal... papel canelado, desculpa, estes termos mais <risos> <somos> técnicos. técnicos. <risos> para mim é papelão. Uh, ou temos as bolhas também, que também serve pois temos este material que eu não sei como é que se designa. A espuma, a espuma, uhum. né, Para é. outro tipo de, de, de, de acondicionamento, enfim, temos vários, temos a película mais pequenina. Normalmente é, um... é mais indicada para materiais mais frágeis. É, para sim. quadros, sim, sim, não sim, é? Sim, Isso sim. é outra coisa que as pessoas esquecem. Por exemplo, uma caixa de 160 litros poderia levar quadros. Os quartos todos, em vez de irem soltos, se estiverem devidamente acondicionados, podem ir nos quartos. Uh, estas têm já umas, uns lugar, um sítio para pôr, para, para colocarmos as mãos, uhum. não é? Uh, mas há, há opções que não têm, então nós devemos fazer para facilitar o transporte. Sim, Por exemplo, é são, dicas, o transporte, exatamente. são dicas que as pessoas às vezes não se lembram e estão a carregar caixotes. E que faz toda a diferença, não né? um é? É um gesto tão simples que acaba a fazer toda a diferença. Pronto. Uh, ainda no planeamento. Quem é que vai fazer a mudança? Vamos contratar, somos os amigos, são a família, tudo isso tem, tem diferentes, não só diferentes custos, mas diferentes tipos de embalamento. Se for os amigos, até então se calhar nós temos que ter cobertores, temos que ter mais material de embalamento, porque uh, somos nós que estamos a proteger as nossas coisas. Se for uma empresa, a partir deles já terão esse tipo de acondicionamento, de já não será necessário. Por exemplo, mudar as roupas. Uh, uh, dos roupeiros ou das gavetas. Vocês têm uma solução muito interessante que eu achei uh, e, e já utilizei num uhum. cliente que é um cabide móvel. Portanto, não precisamos estar a dobrar, tiramos do roupeiro, pomos dentro da, da caixa e vai assim no, no transporte. Uh, e, ah, mas isto é caro. É caro, sim senhora, mas podem depois rentabilizar num só, ou numa garagem, e porem os casacos de inverno, por exemplo. A finalidade é utilizada para a mudança, mas mais tarde pode vir a ser utilizada utilizado novamente um, no noutra... um roupeiro, numa dimensão mais pequena. E yeah, é, porque na realidade, nós quando temos uma arrecadação, normalmente temos os casacos de inverno e os casacos de verão separados, porque na nossa casa, à partida, não temos, não temos espaço para. Um, Sei lá, uh, outra coisa que as pessoas normalmente esquecem é luvas. As, as pessoas têm que se perceber que estão a mexer em coisas, que se podem partir, que se podem, uh, pode haver lascas. Então, proteger as mãos. É uma coisa que ninguém se lembra depois, de repente, uh, uh, fazem uma ferida e depois lá vai, não têm os primeiros corros a à mão ou já embalaram os primeiros corros. Deve ser das últimas coisas a serem embaladas. No planeamento, nós temos que pensar nestas coisas todas. O uhum. uh, que mais é que podemos falar no planeamento? Tipo de fita cola é que nós vamos utilizar, se é uma fita cola mais destas ou para vocês testes esta solução para frágeis que é fundamental, por exemplo, se eu tivesse candeeiros na caixa 240 uh, litros eu teria que pôr a indicação que é frágil, porque um candeeiro é frágil, certo? Claro. E normalmente são as últimas coisas que a gente tira. Um, mais coisas do planeamento. Um, Nesta fase de planeamento escolhemos o material que. Escolhemos o que material, escolhe definimos quem é que vai fazer a mudança, uhum. definimos uh, como é que vamos começar, quais são as áreas que vamos começar a, a organizar para a mudança, começamos a destralhar, uh, depois de, de, dos locais mais, que nós utilizamos menos, eu recomendo os livros e agora como é que a gente transporta livros? Eu vejo muita gente transportar livros dentro de caixas até de 58 litros. Só que pegar numa caixa de 58 litros cheia de livros é muito pesado. Uhum. Então a minha solução, aquilo que eu recomendo e costumo utilizar, são estes sacos, uh, ou aqueles maiores, dependendo de, do nosso volume, os vossos sacos uh, do supermercado que vocês Sim, têm um aqui. Exatamente, de ou, as compras. Este, ou este tipo de, de, de solução de caixa mais semi-rija, de forma a que uh, eu consiga pegar, que seja mais fácil de transportar uh, e as pessoas o, o tenham, tenham menos peso para a sua que Na realidade, também nos devemos prevenir uh, na mudança. Okay, tenho só aqui uma questão, antes de avançares, porque é relacionada com os sacos de vácuo que tu então, mencionaste sim, sim. há pouco. Qual a potência do aspirador indicado para sugar o ar dos sacos de arrumação? Vai depender do, do, de cada uh, aspirador que a pessoa tenha. Eu confesso que uh, de, das vezes que utilizei este tipo de, de soluções para os meus clientes, eles tinham aqueles uh, aspiradores muito potentes. Eu, como uh, não... Mas tá... um aspirador de do uso doméstico, Eu partida, penso que de não, sim, não que de, deve, deve funcionar. É uma questão de testarem. Em vez de comprarem logo um, um saco mais caro, comprem mais barato, experimentem se o vosso... A do funcionar, então podem adquirir sacos uh, para aquilo que quiser, uhum. uh, transportar ou, inclusive, sim, só simplesmente uh, arrumar. Uh, preocupações: transportar loiças, que é sempre assim o, o, o mais complicado. Uh, vocês têm uma solução para pratos, que depois, te, ou seja, há é, de cima destas caixas que têm as divisórias uhum. para colocar prato a prato, mas se a pessoa não quiser, uh, porque é o um investimento e nem sempre, toda a gente pode, então podemos, um, uma solução muito simples que é o que eu costumo fazer, com película, eu trouxe uns pratos pequenininhos por causa de ser mais fácil de transportar, okay, não é? Só para termos o exemplo. Só para termos o exemplo, mas o que se faz para os pequenininhos, faço para os grandes. Pronto, eu gostava de, aqui já está, e é... Enrolar, portanto, conforme o tamanho do prato, assim, deve-se ajustar o rolo. Vocês têm soluções em preto, tem várias outras sim, é uh, outras soluções. E vou enrolando os pratos conforme eu vou. E, e depois, na última volta, dar mais uma e, e garantir que todos os, os lados estão protegidos com o plástico. É uma okay? solução segura. Segura e garanto que das minhas sete mudanças, eu nunca parti nada porque transporta tudo com película, uh, há quem faça com papel de jornal, uh, o papel de jornal deixa uh, sujo, fica as loixas sujas, isso é outra coisa que eu gostaria de dizer, as pessoas perdem tempo a lavarem a loixa antes da mudança, desnecessariamente, porque ao mudar, ao pôr em película, a gente tem as mãos sujas, porque estamos a mexer em tudo, mesmo com as luvas, usamos o, o que estamos a embalar, então a dica é lá depois fazerem a lavagem, não antes. Já com a roupa é diferente. A roupa, devemos ter cuidado a forma como a dobramos. Quem viu o live streaming anterior, uhum. eu ensinei aquela eu métoda, aquela método fantástico, do um método envelope. Pronto. Eu utilizo nas, nas minhas mudanças, quando recomendo uh, aos meus clientes, sempre essa dobragem, se eles não a têm implementado por norma. Porque vai ocupar menos espaço. Vai ocupar menos espaço e quando a tirarmos não precisamos de, de passar, porque já está devidamente acondicionado. Então, para quem não assistiu, eu trouxe aqui só uh, um main sharp para mostrar como é que é. A, a dica é, isto serve para qualquer a, a camisola, o que quer que seja. Uh, a primeira orientação é pôr, fazer um retângulo, depois a nossa dobra que vai definir o tamanho, é a primeira, e eu sou destra, portanto vai ser a minha mão esquerda, se eu fosse esquerdina seria ao contrário, uhum. já bem e vou uh, colocar o que sobra dentro do, do tal chamado envelope, uhum. não é? Eu, ao fazer isto com, com as minhas roupas, estou a garantir que, primeiro, elas não se vão desmanchar no transporte, não é? Porque elas vão ficar direitinhas, e quando eu as arrumar, elas estão... Para já, já estão em método de envelopes, eu arrumo muito mais rapidamente, e depois não se machucam, não preciso estar a passar novamente. Que é o que tu explicaste super. no workshop anterior. Aliás, Até. podemos sugerir... Para, para quem tem dúvidas, para rever o workshop Exatamente. organiza o meu roupeiro, que, que foi dado pela, pela Ruth. Explique essas técnicas. Continuando aqui, nas, nas, eu costumo pôr sempre, por exemplo, copos, a mesma coisa, os copos, aquilo que eu faço diferente é, eu faço, é, eu deixo o vácuo uh, aberto, ou seja, eu aqui posso pôr outra coisa por dentro. Uh, talheres, uh, o que quer que seja fácil de pôr, uh, copos mais pequenininhos, por exemplo. E é, tão simples quanto isto, obviamente, isto não é muito lógico por causa do plástico, não é? E é o Sim, que é. Sim, temos aí a desse uh, mas, mas para as mudanças, é como a gente não, não muda não. tanta vez quanto isso, não é? Portanto, eu vou deixar... No teu caso não, que já foi sete vezes. Pois, uh, <risos> e não vou ficar por esta. Portanto, há coisas, por exemplo, eu, eu, como este método, Há coisas que eu não tirei o plástico, uh, nomeadamente o serviço de copos de cristal, está lá todo embalado. Eu não o utilizo, já sei que um dia que vá mudar, isto é contra uh, aquilo que eu costumo <risos> dizer do Você destralhar é? e do destralhar. Mas realmente é um conjunto que uh, foi oferecido e, portanto, eu não vou uh, de, deitá-lo fora. Claro, mas também um não, valor sentimental. Não recebo visitas, portanto, também não. Os copos de pé. Aqui só temos que ter o cuidado de proteger a parte mais fininha com o um reforço uh, do plástico. Aqui é a mesma coisa, se eu puder uh, uhum, utilizar, rentabilizar o espaço. Por claro. isso é que convém pensarem o que é que poderá ser aqui colocado. Uh, por exemplo, nós na cozinha temos panos de louça, Podem ser utilizados para embalar também. Ou, no caso, não queremos colocá-los dentro dos copos e assim já, já é menos... Isso é uma dica útil. Os panos da louça podem ser utilizados para embalar. Da é o 2 em 1. Um. Portanto, são transportados e ajudam na, no condicionamento Exatamente. Da, portanto, do portanto, material. Tudo que fosse. Depois, há aqui uma coisa que eu esqueci-me de referir, que é... As pessoas devem escrever num bloco. Eu tenho aqui um bloco à minha frente. Se eu agora estivesse a fazer a minha mudança, não é? eu estaria a registrar que na caixa 1 eu tenho os pratos na caixa 2, Eu tenho, portanto, registar o que nós temos. Outra coisa, eu trouxe um marcador mais grosso. Nós devemos registar as caixas, caixa quarto, caixa, caixa sala, caixa cozinha, etc. E outra dica que eu costumo dar e que costuma funcionar muito bem é: nós temos sempre a, a, a planta da casa para onde nós vamos mudar. Então darmos essa planta aos senhores das transportadoras, identificar, este é o quarto 1, este é quarto 2, este é quarto 3, na porta, identificar quarto 1, sala, etc. Ou seja, nós estamos a ajudar quem está a, a fazer o transporte, porque demora menos tempo a perguntar, oh, dona Ruta, então esta caixa é para onde? Ou então, põe aleatoriamente. Então, se eu tiver identificado caixa quarto, caixa sala, caixa cozinha, eles já sabem, que ele é para a cozinha. Esta ajuda é para ambas as partes, é para quem vai habitar a casa e para quem faz a mudança. A mudança, é para a casa. exatamente, porque quando eu for arrumar, quando eu for organizar, eu já sei que ali são todas as caixas da sala, ali são todas as caixas da cozinha, etc. Então sugere que tenhamos uma, uma planta da casa, da nova casa, da nova casa, com a, a, o assinalado, quais são os quartos, com o número dos quartos, a identificar as caixas. Eu, por exemplo, nesta última mudança, foi o meu quarto e o quarto do meu filho. Portanto, eu tinha o quarto 1 um e o quarto 2, e tinha sótão. Havia coisas que eu estava a mudar na estação, de, de, de, na altura de março, abril, mais ou menos para esta altura, portanto, havia coisas de inverno que iam para o sótão. Então, eu identifiquei logo o sótão e disse aos senhores, tinha plantas, este é o quarto este é o quarto 2, esta é a sala, e tinha o sótão, mas então eles já sabiam que o sótão uh, era no outro piso. Uhum. Portanto, facilitou, diminuiu o tempo deles estarem connosco, nós pagamos a hora. As pessoas não têm noção, se calhar, claro. uh, e, mas uh, sai muito... E quanto mais organizado nós tivermos a nossa mudança, mais fácil, menos tempo é de uh, trabalho deles e depois facilita o nosso. Não uh, outra... devemos identificar nas caixas o que está dentro de cada caixa, porque facilita depois quando formos procurar. O... Uh, eu diria que não, porque, uh, repara, numa caixa pequenininha, escrever tudo o que está cá dentro pode ser complicado. E existe uma maneira mais fácil, então. Eu, ponho no, eu, eu escrevo tudo em, num caderno, há uhum. quem tire fotografias. O problema da fotografia é que depois ficam desordenadas e depois já não sabemos. Ou fotografam o que está dentro e quando fecham a caixa, que só a devem fechar quando estiver tudo preenchido lá dentro usar ao máximo a sua capacidade. Então tiram fotografias do que está lá dentro, identificam a caixa com a caixa quarto número um, um de quantas forem, dois, três, quatro, cinco que quer que seja, e tirar a fotografia. Mas vai ficar com imensas fotografias no telemóvel. Uh, não sei até quando. Para mim é mais fácil do caderno, mas mais uma vez uh, eu sou apologista de, o que funciona comigo para não funcionar contigo Rui, tu seres mais de digital e preferis a fotografia e está tudo bem. O importante é sabermos o que é que está dentro das caixas para quando nós mudarmos ser fácil a nossa organização na casa nova. Outra coisa que eu costumo recomendar que as pessoas esquecem é, primeiro, vamos fazer compras. As pessoas têm uma rotina, não é? todas as semanas fazem compras, mas esqueces e têm a mudança planeada para quinta-feira. E vão na sexta-feira abastecer, ou no fim de semana vão abastecer o seu, o seu figurífico, o seu, a sua dispensa, mas estão a... Estou um... para ajeitar ah, o seu micrófono. Desculpa, fizeste bem, porque sabes que eu sou, não sou muito especialista. E as pessoas vão comprar... O que é que isso faz? Mais material para transporte. Só devem comprar quando já lá estiverem na casa nova. Portanto, pensarem o que têm no congelador e utilizarem tudo até. Isto são dicas que parecem uh, muito simples. Que as pessoas mas São dizem... bastante úteis, faz toda a diferença, claro que sim. E, mas que às vezes as pessoas não E essa não se dica lembra. também está inserida no planeamento planeamento, O que é que eu tenho? Quanto tempo é que me vai dar para uh, a minha refeição? Como é que eu vou mudar as minhas plantas? Como é que eu vou mudar os meus animais? Quem tem animais sabe que, os, especialmente gatos e cães, podem ficar transtornados com uh -huh. muita gente. Ficam mais agitados com mudança. Se for possível, pô-los num hotel ou numa casa de alguém que eles conheçam, é melhor. Se não, ponham numa divisão que seja menos interrompida. E só quando precisarem de ir para aquela divisão é que tiram os animais daquela e levam para a casa nova ou transportam ainda durante algum tempo. Com filhos é a mesma coisa. Mudar e trocar fraldas é muito complicado. Então, se puderem, ponham as crianças com os avós e façam a, a mudança sem estas interrupções ainda no planeamento, temos que pensar nestas coisas todas. Depois, uma dica uh, que uh, uma das minhas clientes, uma vez, uh, uh, ou seja, quando eu fui cliente dela pela segunda mudança, ela diz na primeira mudança eu não sabia onde tinha os sapatos, onde fui para o trabalho com o tério de uma cor e o tênis de outra, porque não tinha os sapatos <risos> organizados. Então, o que é que eu recomendo sempre? Fazer uma caixa SOS, com roupas, para os primeiros dois, três dias, com alimentação, com uh, produtos de higiene, muitas vezes as coisas, se não estiverem uh, arrumadas, ou porque nós estamos cansados e não nos apetece, uh, não queremos estar a abrir as caixas todas, ou a que nós precisamos normalmente está por baixo e Sim. temos de tirar as outras todas. É normal que se acontecer isso. Não é? Sim. Uh, e então um, eu digo sempre: preparem uma, uma, caixas SOS, da cozinha, de, das roupas ou mochilas e, e da, da alimentação, porque uhum. uh, facilita os primeiros dias vão ser sempre caóticos, que é uma coisa que a pessoa acha que resolve tudo, mas não é bem assim. Essa é a parte, digamos, mais chata, não é? Da mudança, quando a pessoa se irige para a casa nova e depois ainda anda à procura dos de, seus de, pertences. Se tiver seus tudo pertences. documentado, se souber que a caixa que procura é a caixa 3 de 3 da sala, vai procurar e vai direto à, à caixa que quer. Outra, outra recomendação que eu costumo dizer é tudo o que possam montar antes de se mudarem, os cortinados, os candeeiros, tudo o que possa ser tirado de um lado e posto no outro antes de efetivamente mudarmos para lá, funciona uh, lindamente, Por já lá temos os candeeiros. Vai ser muito mais útil. Uh, quando isso não acontece, tenham um candeeiro de pé, uh, se não conseguirem montar o candeeiro para terem luz, para, ou tenham velas, Lá está, no planeamento, vocês, nós vamos conseguir identificar o que é que pode funcionar a nosso favor ou não. Então, vamos reajustar as medidas para aquilo que nós precisamos. Se, imaginar há pessoas que mudam numa semana, porque têm que mudar naquela semana. Se calhar este tempo de planeamento é difícil para eles, mas se souberem que têm que ter um candeeiro uh, logo à mão nas tais caixas de SOS, fizerem uhum. as caixas SOS, quando se mudarem, aquelas caixas SOS vão com eles assim como eu recomendo tudo o que seja objetos de, de valor ser transportado pelo próprio e para isso as caixas mais pequenininhas funcionam, ou envelopes, não dizer o que está lá dentro para É muito mais seguro, claro. E, para, e não escrever o que está lá dentro para não facilitar, claro. não é? Porque isto às vezes acontece, a gente não sim, quer, sim, mas claro facilita. Que sim, que um, outra, outra coisa que as pessoas se esquecem, eu tenho uma bolsinha sempre com tudo o que eu preciso, uma fita-cola, um escapolo, uma tesoura, um x etc, um alicate, portanto, estamos a mudar, podemos precisar disto rapidamente, a caixa de ferramentas estará a algures pela casa, já não sei onde é que ela está, então se eu tiver esta bolsinha sempre comigo... Aquelas ferramentas manuais que estão mais à mão que e que podem aceder a se nós com mais frequência, tu aconselhas a colocar numa bolsa? Numa bolsinha para andar connosco na mudança, por exemplo, quem quem vai desmontar móveis? Uhum. Uh, muitas vezes ou as camas não é uh, hoje em dia já não se consegue muitas vezes transportar as camas montadas porque os prédios não permitem e os chaminés por exemplo têm que ser desmontados mais não de passa de espaço, não é? pronto uh, e os parafusos como é que fazemos eu normalmente recomendo um saco dos mais pequenininhos este é de hum, 30 litros já aqui Tem de uns 10, mais 10 pequenos, não é? sim. De 10 20, litros? Eu penso que é de 20. 20. Mas pode Sim, ser de 20. Os 20 e os 10 litros. Os 10 litros ou aqueles transparentes que tenham fecho, uhum. uh, com uma caneta, identificar qual é o móvel de onde são os parafusos ou os, o que quer que seja e depois colocar com esta fita que protege, não vai danificar, porque esta é muito forte, dentro dos armários. Esta é uma fita de pintura. É uma fita de pintura. Pronto. Eu, por acaso, reparei, porque tu escolheste aqui eh, os Algum artigos que nós temos aqui expostos, eu reparei que não é logo um artigo que nós associamos às mudanças de uma casa, mas tem essa utilidade. Tem Nomeadamente, esses artigos, por exemplo, é da nossa secção de eletricidade, aqui da secção de pintura, mas que serve per perfeitamente para. Sim, por para exemplo, estas, nas estas, estas fitas que são coloridas. Uh, Normalmente nós temos isto na nossa caixa de ferramentas, porque isto há de ser para, os tubos, para, uhum, para é as canalizações, uhum. etc. Então podemos utilizar isto nos nossos cabos quando estamos a tirar, a desmanchar. Por exemplo, quem tem um double surround, eu falo por mim que eu não sei montar é aquelas muito, coisas. A maior parte das pessoas não se, não se lembra disso na altura e depois vem-nos facilitar bastante. Eu posso tirar a fotografia, é um facto. Mas uhum. depois, uh, mais uma vez, a fotografia fica perdida, não sei aonde, e quando eu estou na mudança eu quero é montar porque quero-me despachar, porque tenho os filhos a querer ver o futebol ou os animados, e eu estou ali aflita e agora já não me lembro como é que isto se monta. Pois não funciona. Se eu tivermos tudo etiquetado. <risos> Uh, se tivermos as coisas etiquetadas, então é mais fácil nós voltarmos a colocar no sítio certo. Portanto, tudo o que seja para facilitar tempo, uhum. o nosso e dos outros, uh, na, na mudança é sempre uh, de fazer. Uh, temos também uma solução para cabos, não é? Já que é estamos certeza. a mudar, vamos organizar, não é? Por tudo uh, como nós, ao oh, calhas, já que estamos a, a medir as gestões... é a ideia base. É organizar Mas para poder. Encontrar o sítio um certo é. para cada coisa. Na cozinha, por exemplo, quando nós mudamos para casa mais pequena é mais fácil destralhar, porque se eu tenho 20 copos e na realidade sou sozinha, se calhar não preciso dos 20, não é? E consigo destralhar. Mas quando eu saio de uma casa pequena para uma casa grande, a nossa tendência é: eu levo os 20 na mesma. Então o que é que eu costumo recomendar na casa nova? Para não estar a comprar mais coisas, porque nós o, nós, o ser humano, somos um bicho muito. Vemos espaço. Ah, tenho espaço, vou comprar mais coisas. Não é? Então, o que é que eu costumo recomendar? Os tamperuers ou os, os, os, as panelas, guardá-las com as tampas. Ocupam espaço, em vez de ser umas dentro das outras, ou os tamperuers um dentro dos outros. Uhum. Não ganha mais volume, não é? Ganha volume, eu já preencho o armário e já não tenho a tendência de comprar. A mesma coisa com as roupas. Outra recomendação que eu costumo fazer na mudança. Há dois momentos de destralho. O antes e o depois. Ou seja, quando eu estou a preparar os meus artigos para a mudança, é? tenho as luvas calçadas e estou a ver os livros ou os discos ou a roupa, reduzir pelo menos 10%. As minhas clientes ficam malucas. Dizem: Ai, ah, está na ruta, não consigo. Consegue. Se tiver 10 meias tira uma, Sim. há sempre uma que está mais Exatamente. gasta, mas a gente não fala de 10, a gente sabe que há sempre 30 e 40 pares, a gente usa sempre os mesmos, portanto 10% é muito pouco, uhum. mas quando vão arrumar, reduzir novamente 10%, e isso é um desafio que as pessoas não estão muito habituadas, mas realmente uh, não só uh, limita a nossa, uh, o nosso espaço visual fica muito mais ao, ao, limpo, sim, sim, que nos dá sim. mais tranquilidade e já uhum. que estamos a mudar para uma casa nova que seja uh, para um ambiente mais tranquilo mais organizado mantanha. e que se, se, se mantenha e continuo. deixa-me só uh, uh, voltar a relembrar que qualquer questão, qualquer dúvida relacionada com o nosso workshop que estamos a transmitir em formato live streaming, já sabe, pode ser colocada através das nossas redes sociais Facebook e Instagram. Nós estamos aqui e damos as vossas respostas em direto, se for possível. Se não, mais tarde, damos respostas a todas as vossas perguntas. Pronto, uh, voltando a, aos materiais né? e às caixas e, e a todo o material que, que nós vamos consumir na mudança. Uh, eu falei, obviamente, isto não é uma solução muito ecológica porque é plástico, mas como é que nós podemos rentabilizar os materiais? Isso é outra preocupação que as pessoas e ah, agora vou comprar e depois não faço nada com, com aquilo que comprei. As caixas são uma solução ótima para fazer uns pufes ou uns pés se nós depois da mudança fechamos, há sítios que já recolhem é verem na zona onde sim, compram sim. não sei se o Lujá já tem esse serviço ou não mas se calhar era algo a ponderar no futuro poderem receber as caixas que foram adquiridas, nem que seja pelo valor simbólico, mas pela, pela situação de poderem recolher os materiais é, é, é, chatam todo o material mas só, só aqui uma questão, tu falaste há pouco que realmente o plástico não é muito ecológico e referes que o jornal é até o que é o mais utilizado mas não suja vai sujar mas é apenas para essa questão porque realmente acaba por ser uma questão mais ecológica porque é papel e sim. podemos reutilizar uh, o, o, perfeitamente o eu, e reciclar, eu né? falo nisto porque realmente o que acontece é muitas vezes quando não, o papel uh, ainda assim não protege tanto quanto o plástico o plástico uh, não permite movimento enquanto que o papel se eu fizesse o mesmo com o papel os, os, os os pratos poderiam se mover e no, papel, no plástico não sai, fica okay. assim exatamente. Depois o que, é que acontece? Uh, a, mes, a, a circunstância que eu disse dos meus copos, não é? Estão na, na cozinha. Se eu tivesse tudo em papel, eu tinha que tirar o papel. Estão lá acondicionados. Quando eu precisar de mudar outra vez, eu já não volto a gastar plástico. Já sei que aquilo eu não utilizo mas vou manter, até, até o dia, é, até o dia, uma um apeteça um desfazer delas. Mas, portanto, voltando aqui, a uh, pensarmos no planeamento. Como é que nós, quem são, como é que vamos fazer a mudança, quem é que nos vai ajudar se vamos contratar, se não vamos contratar? Uh, esta é uh, uh, a preocupação um, principal. Uh, o segundo, a segunda preocupação é a mudança no dia. As pessoas esquecem-se de comer, esquecem-se de beber, pensem e tenham comida Prefeita, barrinhas cereais, práticas cereais... É? práticas, e rápidas, e rápidas de comer, comer, porque consumir. a pessoa vai se esquecer. Uhum. Está tão entusiasmada, está a acompanhar os senhores da, da mudança... Ah, Essa tarefa vai... também faz parte do planeamento. Faz parte do planeamento. Assim, Portanto, o planeamento é a ideia chave de, de toda a mudança. De tudo, de tudo. Para mim, eu sou super fã do planeamento. Quem me conhece, e mesmo que as minhas clientes, eu demoro, uma, elas contratam-me e eu vou lá e dizem, agora eu preciso de tempo a planear. Ah, mas eu quero que comece já a fazer. Primeiro o planeamento. Porquê? Quantas vezes tu fazes qualquer coisa e depois não corre bem? Se não corre bem, primeiro a gente entra logo em. Ai, ah, agora eu não estava a prever isto. Primeiro, respira, imprevistos acontecem. Se nós planearmos, esses imprevistos já vão ser pensados. Já não acontece. Por exemplo candeeiros. Quantas vezes nós vamos para uma casa que já tem um pé lá com uma lâmpada, enquanto não montamos o candeeiro, pomos a lâmpada e depois achamos que está tudo bem porque mudamos de dia. Chega à noite, olha, não, aquilo é um problema elétrico ou a lâmpada fundiu ou... Então, se no nosso planeamento pensamos, eu tenho que ter um candeeiro de pé ou um candeeiro de, de mesa ou velas, que se eu tiver uma divisão sem luz, eu poder ter luz lá uhum. uh, para fazer o Deves que quer que seja. ter uma solução seja. atempadamente. Pilhas a mesma coisa, ter sempre uma. Nos tais SOS, para mim, esta é a dica fundamental uh, nas mudanças: é ter o kit SOS, como eu lhe chamo, eu lhe chamo para os primeiros dias. ou o kit de sobrevivência à mudança para os primeiros dias que é ter uma coisa de cozinha, uma, uh, coisas de artigos de casa de banho. Porque nós não vamos arrumar tudo uh, de uma vez. Essa é a outra parte do planeamento. É, portanto, falámos no planeamento antes da mudança, falámos no dia da mudança e vamos falar no pós-mudança. Uh, não mudaste muitas vezes de casa? Não. Pronto. Eu, como eu já mudei, eu sei que não se arruma tudo, e muitas vezes nem numa semana. Porque estamos a trabalhar, porque não tiramos férias, porque vamos fazendo as coisas aos pequeninos. Então, eu tenho que planear o que é que vou arrumar primeiro. Eu tenho um filho uh, que é autista, portanto, eu sei que o espaço dele tem que ficar primeiramente arrumado. E das mudanças todas para onde eu fiz, o quarto dele estava sempre impecável, com os quadros na parede, com os candeeiros, tudo, para quando ele entrasse, tranquilo. O meu estava, muitas vezes dormindo no colchão, porque enquanto não montava a cama, está tudo bem. Uhum. Mas tudo isso faz parte do planeamento. Um, por exemplo, ainda voltando-se a um bocadinho mais atrás, um, a reutilização das caixas. Quem tem animais, por exemplo, pode reutilizar as caixas, cortá-las e fazer camas. Há tanta ideia para a reutilização dos materiais. Quando as pessoas dizem, ah, mas eu não vou investir nisso, porque depois é dinheiro que eu vou, uh, que eu não vou dar seguimento. Mas é há, perdido, é? forram, com os miúdos eles adoram fazer bricolagem uhum. com o papel da Toclante, que vocês têm soluções Sim. giríssimas. Há várias atividades que podem vir a fazer mais tarde caminhas para os Porque animais, os artigos, uh, ou as, as maiores, por exemplo, uma casa deste, deste tamanho, de 240 litros, dava perfeitamente, ainda por cima é resistente, para fazer uma bancada de apoio de um jardim, por exemplo, desde que esteja forrada e se tiver uma solução de bolha, ou uma solução uh, que comprámos, mas depois não gastámos tudo, uhum. então podemos reutilizar e converter o artigo, e vocês têm... Uh, sei que tem, uh, não sei agora como é que chama a rapariga, com o Milton a fazer ideias de coisas uh, práticas, transformação de, de objetos com os miúdos para eles utilizar eles uhum. dão imensas soluções Nós temos para... vídeos disponíveis no nosso canal do, do YouTube, YouTube é? Romerlan Portugal. Pronto. Uh, em termos de, de mudanças, depois há sempre pequeninas coisas que nós não nos lembramos, que é, por exemplo, esta solução uh, de... Hum, Uh, isto é para os armários, para as coisas não se pegarem, uhum, ou para as parteleiras. Uh, nas mudanças dos, dos móveis, isto perdem sempre, ou perdem sempre os pinozinhos para pussugar as parteleiras, se não puserem as coisas organizadas como eu indiquei, nos saquinhos. Né? Uh, então convém ter sempre qualquer coisa deste género, mais uma fita, uh, eu tenho sempre aquela fita de como é que se chama? de pintura de pintura de diversos tamanhos eu tenho sempre para alguma coisa que eu utilizo estas estas colas normalmente também compramos mais do que aquelas que nós precisamos então eu já fiz um banco de apoio para os meus pés com as caixas forrei como tinha, comprei muitos uhum. rolos então forrei as caixas primeiro com porque era para o exterior para, o meu, para a minha varanda forrei com isto para ser isolado, não é? para criar o isolamento do papel, para não apodrecer, e depois é que forrei com o material uh, definitivo da varanda. Pode ser aqui utilizado com o desenrolador, não é? Com o desenrolador também, é também. sim. Para quem se ajeita, dá, é uma ferramenta uh, fundamental. Eu confesso que tem dias. Uh, há dias que <risos> Se calhar tem ver Não parece a... ser assim tão fácil, é? Não é tão fácil. Ou então tem a ver provavelmente com a qualidade da, da, do rolo, porque às vezes há uns rolos que são menos bons, uhum. e então... Analisando aqui os materiais que tu trouxeste. Pronto, as luvas, aqui, estas são as descartáveis, que eu não recomendo para as mudanças grandes, recomendo para embalar uh, loiças, sim, mas as, para qualquer outro tipo de, de embalagem, uh, umas mais resistentes, uhum. pode ser esta solução, outra que as pessoas tenham lá em casa, para até de jardinagem, as luvas de jardinagem, se for... Porquê? Para protegermos as mãos, para ver, uh, ter o kit de primeiros escorros sempre à mão, também é uma das coisas que as pessoas esquecem, uh, arrumam os medicamentos e depois esquecem onde é que estão os medicamentos se não tiverem as caixas devidamente sinalizadas, uh, es es escolher marcadores para registar um, os artigos, que os estão artigos que estão garantir que, que não compram... Uh, um, compras detergentes uh, e coisas do género, para quando forem fazer a mudança não estarem a levar coisas desnecessárias, ou seja, mais tempo de mudança, uhum. tudo isso de planeamento… E, e do teu lado também tens aí películas que protegem os sofás, não é? Exatamente, portanto, quem, quem pede ajuda aos amigos uh, que não têm aqueles materiais todos de, de transporte, pode utilizar películas uh, protetoras dos, dos sofás ou, ou das, dos colchões, para que não se sujem, porque são coisas que não se uh, limpam tão facilmente uhum. como o, o outro produto qualquer, como uma louça, por claro. exemplo. Um, e olha, também tens o carrinho, não é? O Estamos, carrinho. Não falámos dele e também é importante. Carrinho, lá está, eu se calhar tenho que investir num carrinho com tantas mudanças uh, para as minhas <risos> costas, se calhar já faz falta. Então, com sete mudanças já, já justifica o investimento num carrinho. E às vezes para ajudar os meus clientes, uh, por acaso eu trabalho com uma equipa, uns de limpeza, outros de Mas mudanças, eles já convém estão. Convém mencionar que existem vários também, que já necessariamente igual a esse. Não, não, não pois esta é uma solução mais pequenininha para as pessoas que... que... Tem menos volume, na uhum. realidade, mas vocês têm várias soluções, até mesmo umas com umas rodinhas em, para subir de graus, por exemplo, quem muda para uma casa sem inovador pode ser uma solução. Um, mas pronto, mais, mais uma vez, é um investimento que nem sempre é, as pessoas têm a capacidade de é pensarem no planeamento, que dinheiro uhum. é que têm, porque. Uh, a mim aconteceu, uh, numa, da, a última mudança eu mudei de Mafra para São João da Talha. Logo, é uma distância significativa. Sim, é considerável. Apesar de eu ter dito, eu já tinha tudo embalado, Qual é, quantas caixas tinha, a mobília que era para transportar, eles uh, não dimensionaram bem a carrinha e tivemos que fazer a viagem duas vezes. Hum. Um custo claro, adicional. Mas, como eu tinha tudo etiquetado, foi fácil, sem eu estar a, a controlar, que esse é outro problema, é nós estarmos a controlar, sem eu estar a controlar, eles conseguiram colocar as caixas nos sítios que eu, que eu pretendia. Inclusive, eu marquei com esta fita o chão onde eles deveriam pôr as caixas. Uhum. Uh, empilhadas, uh, e se, eles já sabiam eu não tinha, por acaso não comprei esta fita do frágil, escrevi mesmo frágil, Sim. eles já sabiam que não podiam pôr nada em cima, então uh, deixaram as frágeis, porque normalmente o que, é que faz, o que é que acontece na mudança? Começamos pelos livros e pelas coisas que utilizamos menos, portanto essas caixas ficam em baixo, quais são as primeiras a ser transportadas, as que estão em cima, que são as mais leves, quais são as primeiras a entrar na casa, as mais leves nós temos que ter essa atenção das duas uma ou quando estamos a criar o nosso espaço na casa que vamos sair criar para leves e pesados para eles saberem que este é pesado e este é leve e, e deixar essa indicação para eles uh, quem faz mudanças sabe uhum. que o mais pesado é o Sim, que vai exatamente. primeiro os mobiles e os essa pronto. porque o mais leve é o que fica à frente à partida Há quem faça ao contrário, dependendo de como as coisas estão organizadas na saída. Na entrada é a mesma coisa. Se eu tenho os mais leves, que são os primeiros, são os últimos a sair, são os primeiros a entrar dentro de casa, então eu não posso ter uma caixa que tem loiças ou que tem coisas frágeis e é por baixo e os livros a irem por cima. Vai ser disparado, seguramente, Sim, não é? Sim, certeza que vai. Portanto, nós temos que ter essa atenção quando nos organizamos. Então, eu estava a dizer, eu fiz uns, um, um retângulo no chão da sala da, das divisões que iam acolher os caixotes e eles puseram as coisas ali. Eu não tinha caixas espalhadas pelo quarto. Tinham uma zona para a mobília, porque depois a, a montagem não foi com eles. Uh, Tinham outra para as caixas. E eu, quando planeei já sabia que esta zona era mais fácil para eu pôr os esta para as caixas, para eu conseguir montar o que eu preciso de montar lá. Que esse é outro problema que as pessoas não se lembram. Uma caixa de 240 litros, ou duas ou três ou quatro, num quarto, que não seja muito grande, se calhar impossibilita montar uma cama. E as é pessoas não se lembram. Se planearem, já ficam a saber que é difícil uhum. montar a cama com o espaço cheio de caixas, portanto, planeamento, para mim, funciona é essencial. Uh, essencial em todas as áreas. tem aqui uma, uma questão relacionada, como devo fazer quando chegar à nova casa, portanto, é a fase, é a, fase ao, a seguir o planeamento. Tá? A primeira fase é entregar a planta aos senhores da mudança, para eles saberem e etiquetar nas portas, este é o quarto 1, este é o quarto 2, este é o quarto 3, uh, o que for, a sala, a cozinha, etc. Se puderem fazer isso que eu vos disse, delinear espaços para onde colocar as caixas e os móveis, fantástico, que assim ajuda, a quem está a fazer a mudança não estava constantemente a perguntar. Eu, eu, eu, eu moro sozinha. Logo, fui a única a fazer o percurso com os senhores. Ia no meu carro e quando eles chegavam, eu também tinha coisas no meu carro que estava a desmontar, oh, dona Ruth, onde é que se põe não sei quê? Eu disse, vejam a planta. Disse duas vezes, à terceira já não vou precisar dizer. Porque eles já ah, para lá, não vou perguntar, porque já tenho a planta e já sei onde é que vou pôr. Sim. E é muito raro acontecer, eles se, se forem orientados, não cumprirem aquilo que nós, nós pedimos. E eu posso, e eu fiquei disponível para fazer outras coisas. Nomeadamente, eu que almoço, estava esganada de fome, ah, eram quatro da tarde e não tinha comida ainda. Outra questão, existe alguma solução de transporte de telas sem moldura? Uh, rolos, uh, não sei se vocês aqui têm essa solução, por acaso não, não, não me lembrei de, de ver se vocês tinham a mas... uh, solução sim, sim, sim, tubos, sim. não é? Uhum, sim. Uh, uh, ou então, com uma solução deste género, enrolar para não agarrar, uhum. uh, vai depender de, do material que for a tela. Se for uma tela acrílica ou, ou óleo, deve ser enrolada de maneira que se proteja o, o, a pintura. Mas sempre temos uns rolos de cartão com uma tampa rígida. Rígida, é. não, porque esquecemos. Essa é a solução da espuma. Da espuma, esquecemos de trazer essa. Peço desculpa. <risos> <risos> mas é sempre bom. Sim, nós temos. Uh, uh, um, por norma, uh, eu faço o transporte desses materiais nesses, nesses tubos, sim. Uhum. É o que eu costumo utilizar. É o mais fácil. Uh, há quem. Por exemplo, consiga converter isto, num, num, há vídeos no YouTube que mostram a conversão das caixas, que são mais retangulares em mais rápidos, os cortes, me mexem-se um bocadinho, e quando não há tubos, converter estas caixas, de 58 litros ou do que seja, em, eh, ao tamanho daquilo que nós precisamos uhum. transportar. Com a mesma finalidade, não é? Com a mesma finalidade, sim. Portanto, uhum. vai depender um bocadinho daquilo que nós tínhamos em casa e que, que seja fácil Uh, podermos utilizar. Ok. E depois, chegamos à casa? Chegamos à casa, portanto, uh, idealmente uh, ter os sacos que sobraram no tal kit uh, SOS, porque eu vou precisar deles para... Mas esses chacres tu, tu sugeriste que, que eram indicados para destralhar? Para aquela fase inicial da mudança. pode destralhar e para o próprio lixo, não é? Uhum, Também. Ou destralhar de claro, para. Isso é, para dar. é a função principal do chá. Mas há cá há pessoas que esquecem-se. E quando nós estamos a, a, a. Mesmo comprando um móvel novo, a gente esquece que depois aquilo gera lixo. E não temos sacos para aquele lixo. Ou, depois, às tantas, aquilo tem um bocadinho de ferro e sai de ferro de todo lado. Sim, facilmente pela casa. Uh, e então, nós temos que pensar nestas coisas todas. Uh, na mudança, então, quando nós chegamos ao sítio novo, ter os sacos disponíveis, ter vassouras e pás, aquelas coisas que, uh, por norma, não nos lembramos, e estão embaladas, normalmente nestas caixas maiores, que eu já as vi, assim, uhum. tipo dobradinhos e tal, e depois nunca sabemos onde é que está para fazermos a limpeza da casa nova. É sempre assim. Normalmente o que nós queremos nunca está logo à mão de Sim, semelhar isso já, e já, é já sabemos é porque, <risos> quando não planeamos, não é? Na casa nova, então, garantir que têm um plano de refeições alternativo, ou seja, que não não têm que se preocupar em fazer refeições porque senão não vão ter os tachos disponíveis, ainda estão a conhecer a máquina da loiça, por exemplo, pode haver situações de pessoas que se mudam para casas que agora têm uma máquina de lavar a loiça que não tinham antes e não sabem como utilizar, então, tem que se permitir algum tempo de adaptação. Não, e aceitem isso com tranquilidade. Uhum. Se aceitarem tudo com tranquilidade, é mais fácil do que uh, pensarem, tenho que ter tudo pronto aqui uma semana. Então, se okay. a pôr a eles uns um stress então, quer nós... só dizer, temos cerca de 10 minutos. Okay. Então, tu achas que deve -se realmente pronto. ser importante para planear para as mudanças? No, no, que, no, no que vai ser. Uh, uh, por onde é que vamos começar a nossa mudança? Uh, há pessoas que já sabem que no mês a seguir se vão mudar e só na última semana é que decidem fazer a, a, a arrumação porque não querem as caixas todas desarrumadas. É uma opção, é válida como outra qualquer. Eu aconselho logo, precisamente partir em que sabe que vão mudar, começar a ir aos locais como uhum. arrecadações, garagens e só É antecipar. E ver o que é que não interessa. Porque nós uh, o ser humano acumula sempre mais do que o é que precisa doar, doar, doar, se não puder doar, reutilizar, se não puder reutilizar, realmente deitar a deita fora um, tanto, Começar por aí, as coisas que utilizamos menos, mesmo as loiças... Nós... Esse é o início, não é? Então, é o início. Planear, pensar nestas coisas todas, como é que eu vou ter as minhas crianças, como é que eu vou ter os meus animais, como é que eu transporto as plantas... Eu tive um problema, saí de, um, numa, uma, vivenda, saí de uma vivenda para um andar, e nem é que eu levava as minhas plantas? Que eu tinha no, no, no pátio. Uhum. Então arranjei a alternativa, fui dar aos meus vizinhos. Eu não os podia levar, mas também não as queria deixar lá, porque não sabia Sim, se as pessoas claro. que lá estavam queriam plantação. Portanto, no planear é pensar nestas coisas todas. E quanto mais cedo começarem, basta ter ideia que vão mudar, devem logo começar a planear. O até rimar em casa. E no, no e no planear e no e antecipar as tarefas, não é? Tudo. Planear na chegada, o ou seja, que divisão é que nós vamos começar a arrumar. Se nós tivermos crianças, é mais fácil começar por, pelo quarto delas, para elas se sentirem confortáveis, porque é um sítio novo, pode criar algum desconforto. Os animais, a mesma coisa. Criar o cantinho deles para eles não sentirem tanto o stress da mudança. Portanto, no planear é o antes, o dia, e o depois, uhum. o, que é que, o que é que é prioritário nestas três coisas? Depois, ver, o destralhar, 10% no mínimo das coisas, 10%, copos, tudo. Há uhum. uh, saída e há entrada, porque há entrada especialmente e temos de ter consideração também a área da casa nova, por vezes temos uma casa maior, mudamos para uma casa mais pequena, tudo isso aí já vai implicar Pronto. a quantidade de coisas que queremos colocar Exatamente. na nova casa. Exatamente, e portanto, quando for a casa nova, pensarem, se eu vou para uma casa mais pequena, então o que é que eu preciso mesmo? Se eu for para uma casa grande, como é que eu vou utilizar o espaço máximo possível uhum. para não estar a comprar mais coisas? E numa casa mais pequena devemos ter o que é necessário, né? o que é só fundamental. Eu neste Ou pelo momento, menos deveria ser, não é? Como eu mudei tantas vezes, eu neste momento já estou mais de... Se fosse para amanhã por uma ilha, o que é que eu levava comigo numa mala? É um bocadinho esta a filosofia. Sim. Porque as pessoas esquecem... Já sentido da se... fim de sete vezes. <risos> e não vou ficar por aqui, que essa é assim ainda é mais engraçada. Mas mas é o que eu recomendo sempre às minhas clientes, quando trabalho com elas, é... Se fosse para uma ilha hoje, o que é que seria importante levar consigo? Só podia levar uma mala. Sim. Isto é um, desafio. é um exercício importante que deve e, ser. E, duro, e duro, e duro, e duro de fazer porque uhum. as pessoas apegam se muitas coisas. Não é fácil, é, eu compreendo. Mas então, destralhar, pensar, encontrar o sítio certo para as coisas na casa nova, utilizar os uh, os cabos. Para portanto, a solução de arrumar cabos, identificar os cabos, porque. Essas uhum. abraçadeiras, abraçadeiras plásticas. Ou estão nesta divisão, quantas vezes? Provavelmente isso já tu fizeste, sair de, de uma divisão, trocar o quarto com a sala ou a sala com o quarto. Exatamente. Tudo Ainda bem que tu tocas, tu tocas nesse assunto. Tudo o que falamos aqui aplica-se não só a uma mudança de casa, mas também dentro da própria casa. Como tu sugeriste agora trocar um quarto com uma sala, por exemplo. Por exemplo. O método, o sistema é o mesmo. Planear o que é que é, o que é que, tirar medidas, que eu esqueci me de falar agora, mas é, é fundamental, se eu vou para uma casa mais pequena e tenho, por exemplo, o sistema da casa de banho com o cesto da roupa suja, se calhar na nova casa não tenho onde pôr o cesto da roupa suja, então vou ter que pensar na casa, uhum. como é que eu vou criar ali uma Nossa, fluência, que criar uma solução pronto, mas isto tudo convém ser antes, porque quando lá estão, a confusão é tanta, os primeiros por norma, o primeiro mês é muito complicado, ah, então mesmo eu, para as eu, pessoas eu, mesmo organizadas. Algo assim do género, o que é que, com a experiência que tu tens, claro que cada caso é um caso e também depende das casas onde se faz essa mudança, para a situação ficar normalizada, quanto tempo é que tu achas que é, que é o, uh, o normal? Vai depender, vai depender se a pessoa tira férias ou não, mas para quem não tira férias, faz mudança e está a trabalhar o um mínimo um mês. Um mês para ter as coisas. Até a situação regularizada, regularizada. Portanto, um mês. Porque depois vai experimentando, epá, eu não me sinto confortável com o sofá desta maneira, porque lá está, não pensou qual seria a melhor posição para pôr o sofá na sala. Uhum. Pois entretanto, ah, pá, se calhar agora quero comprar um novo candeeiro de pé alto, mas ah, onde é que vou pôr? Onde é que há as fichas? Tudo isto tem que ser pensado antes da mudança. Uhum. Até mesmo quando nós mudamos de sim, divisão sim. para divisão, não é? Claro. A garantir que temos o Exatamente. ponto de luz, sim, sim, ou a internet, ou a TV, ou o que quer que seja, pronto. Uh, para as pessoas que são mais organizadas, que pensam com antecedência, duas semanas. Com família, com duas semanas. Por exemplo, uh, já, já tive pessoas com quem trabalhar que tinham filhos. E pusemos os filhos a trabalhar na arrumação com jogos. Uhum. Eles acharam o máximo. Sim. Isso normalmente. Isso pode ser aplicado, por exemplo, uh, quando, quando se tem filhos e depois as crianças crescem, já há aquela necessidade de adaptar para uma fase mais adulta. Aí também tudo o que vimos aqui pode ser colocado em prática e adaptado, por exemplo, para as crianças nessa Exatamente. nessa dispaço. Que mobília é que vão comprar? Exatamente. Se vão mudar da mobília. É importante envolver, não é? as envolver, crianças tarefas. Planear, medir, não é? Porque nem todos os espaços permitem uma cama de corpo e meio, então como é que vamos pôr? Vai, vai, há uns sítios que depois têm que ficar encostados à janela. O que é que isso implica se já queremos que a criança faça a cama? todo este tipo de coisas tem que ser pensado. Eu sou 100% apologista do planeamento, em todas as circunstâncias. Uh, mesmo na mais pequena coisa, na ida de férias. A ida de férias é uma mudança. Uhum. Só que uma, uma Sim, dimensão por, reduzida, por um não um é? Tempo deixar. Se temos plantas, como é que podemos deixar as plantas quando vamos de férias? Na banheira, com água? Se temos comida, por exemplo, no nosso congelador, não queremos que. que se estrague, vamos exemplo, comendo o e depois. No nosso frigorífico, exatamente. Exatamente. Uh, se temos animais, como é que vamos fazer isso? Esse por... exemplo também se aplica na mudança. Tudo. É evitar exatamente. que desperdice comida, não é? Exatamente. Portanto, tudo o que seja. E a mesma coisa na rentabilização dos materiais. Tirando -os, estes plásticos, que podem ser. Mesmo assim, se forem muitos, uhum. nós podemos fazer uma bola para os milhos brincar ou para um os animais. É? Exatamente. Sim. Uhum. É uma questão de, de termos. E, imaginação. O português <risos> tem muita imaginação e consegue rentabilizar as coisas Sim, que Sim, com criatividade que, também. Mas essencialmente é pensarem. O que é que é bom para a vossa família, uh, e pronto, e no caso de acharem que é, uh, também acontece, pessoas que não têm tempo, não têm paciência, que contratarem quem saiba fazer, pronto. A questão de tempo pode ser resolvida com, com a organização que é feita previamente, Completamente. É? Se as pessoas, era o que eu estava a dizer, se as pessoas começarem, a partir do momento em que pensam que vão mudar de casa, começarem a procura de casa para mudar, já devem estar a fazer o destralho e a... E a e de arrumação dentro de caixas ou, ou nas malas de viagem. O que tiver em casa, rentabilizem tudo para transporte. Uhum. Ou podem ter uma oportunidade para vender? Por exemplo, hoje em dia há tantas aplicações não é que se possa vender artigos que já não Exatamente. Isto permite, permite também isso, não, o planear e começar o mais rápido possível, permite rentabilizar e vendermos coisas que já não precisamos. Coisas dos miúdos, por exemplo, existem. Nós, eu já fui a uma casa que não era a arrecadação, mas era uma cave, que tinha as camas, os berços das crianças, tinha bicicletas de crianças que eram adultos já, ah, não é? estavam lá e a pessoa claro, e ia se mudar, sentir. porque ia para uma casa mais pequena, que os filhos já tinham saído, e não estavam lá, essas coisas todas. É que já não tem utilidade para nós, mas certamente tem utilidade também para outras para, pessoas. pessoas. Que... Ruth, estamos a terminar, mas queria-te perguntar se tens algum, algum conselho final que quisesses Transmitido. Uh, o conselho é planeia, porque o planeamento vai-vos ajudar a pensar em coisas que podem correr menos bem e já encontrarem algum plano alternativo para quando isso acontece. Vão gerir as vossas próprias emoções e as, o vosso stress, porque já pensaram na, no que vai acontecer. Uhum. Escrevam, fotografem, façam da forma que se... Mas acima de tudo, organizem-se, não é? Planeia. Exatamente. Porque no planeamento estão a organizar-se. E na casa nova, aproveitem o facto de se mudarem para encontrar o sítio certo para as coisas. Não arrumem só. Ou pensem numa fluência da casa, pensem como é que se vestem para organizar o quarto, como é que podem facilitar, como eu disse, nos roupeiros, uhum. como é que podem facilitar o dia a dia das vossas crianças para serem mais autónomos na mudança aproveitem para fazer isso. Até no início da, de vida da casa nova também se pode destralhar, aquilo que nós idealizámos que ia fazer algum sentido na casa nova, podemos chegar ao espaço e ver que realmente não faz sentido e também aí continuamos a destralhar, cá está a continuação Sempre. do processo. E não arrumem, não ponham no sótão porque na próxima mudança vai lá estar o caixote por abrir novamente. <risos> Ok. Ruth, olha, uma vez mais, muito obrigado. Obrigada, As duas dicas são, são mesmo úteis, tanto ajudaste a esclarecer um processo que à partida, como nós dissemos, é chato e não tem que o ser, não é? Com essas dicas e não com não essas não. técnicas fica a tarefa muito mais facilitada. Obrigado uma Obrigada, vez mais. Eu. Quanto si também o nosso muito obrigado, no próximo sábado não voltamos a estar juntos porque estamos em festejos de Páscoa, é um momento de tranquilidade, de reflexão, voltamos a marcar encontro no sábado dia 10 de Abril, com o workshop Restauro e Pinta as Portas da Minha Casa. Já sabe que este workshop fica disponível na nossa rede social Facebook, mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt e também todos os nossos workshops ficam disponíveis no nosso canal do Youtube, Roamerlan Portugal. Muito boa tarde, obrigado e até ao próximo sábado.